Corre Ah vai parar Lógico Nossa senhora Rapaziada eu... Ai coisa feia Nossa ainda bem que eu dei essa rasteirinha aí, pelo amor de Deus hein? Nossa ele pula Nossa o cara tem nadadeiras agora Um Peraí, aí, aí. derrote! derrote. Ah! Oh, meu Deus, cadê o Serrote? Peraí, sai é de perto, hein? Não, cara é ariscão. Tem uma caixinha ali. Vamos ver se acerta. Vamos ver se pega, né, tio? Peraí, eu tenho lança-gramadas, tio. Vai arder. Lança-gramadas vai arder. Ó. Oh. Quero ver, no arder, hein, jogo. Tem outra, já aguenta outra. Você aguenta, não. Escopetão. Peraí, que Tá zoando, tio. Opa, eu agacho, Ah, vamos ver. Peraí. O jogo. Escopeta ele. Pera aí, tia. Oxai. Toma, toma. Dentro da sua fralda. O que, que acontece? Não tem munição de arminha? Tem? Vamos pegar ele rápido. Plantinha, plantinha. Se precisar, tá aqui. Ele tá mais bravo ainda. Nossa, não tem espaço pra munição. Daqui a pouco tem. Tô calmo, tô calmo. Manda na fralda, manda na fralda. Descou preto Carrega, carrega, Dil. Vamos, Jill. Vamos. Não, pegou, pegou. Nossa. Rapaziada, só anda, tio. Ela só anda quando tá carregando. Não tem como cancelar a parada. Anda em círculo! Nossa, peraí, tio, peraí. Tira do bolso. Rapaz, vai ter parte 2, tá muito fácil. Vai ter, algum, vai ter alguma mutação, vai ter mutação. O tá sentindo isso. Acertou, miserável. <risos> a bundinha dele aqui, ó. Ha. Aí, ó. O que, que eu disse, ó? Ó, sintomas de mutação isso aí. Já vou carregar. Ó. Ah, é só rodar em círculo. Nossa, peraí, tio, falei isso. Peraí, peraí, você vai pra cá, eu vou pra cá, tio. Rapaziada, virou pirocopter. Eu sabia que tem mutação, tá? Muito fácil. Pega esse colheiro pra matar ele na arminha, tio. Ih! Pega esse lock aí, tio. De roupa esse galo cego. Ó, vai, vai vim, vai vim Ai, meu Deus, ai meu Deus. Ô jogo. Ai, meu Deus. Eu vou dar arma ai aí. Ai. Ele desce, tio, ele desce. Nossa! Peraí. aí Peraí, uma, uma dentro do olho. É melhor dentro do olho. Peraí, tem mais munição? Tem quatro aqui já, tio. Vai bater, tio. Rapaz, vamos acabar com nossas gramadas, mas vão acabar com ele também. Carrega esse negócio aí. Ai, meu Deus, ai meu Deus, Nossa senhora. Deus. Beleza. Rapaz, tem que deixar o loco correr. Sim. Ele vai parar em algum lugar. Mini Babies. Ó, ah, é franja. Acabou a munição. Pera aí, mini baby. Calma, mini baby. Calma. Ai, meu Deus do céu. Colou nas costas, tio. Ardeu. Tem do pipom, Beleza. Com come no pé do ouvido. Nossa. Pera aí. Vaza, Guilherme. Vaza. Vaza que deu treta. Tem que vazar olhando. Ele tá rodando. Nossa, aqui. Ah, desvia bem na hora. Cuidado, cuidado. Vamos ter que dar espaço. Pera aí, jogo. Pera aí. Tira tiro, tiro o gramadas Ah, errei. Ele saiu bem na hora. Nossa, mini baby. Pera aí. Ó, ó a caixinha ali. Você tem zero bala. Vai. Vai. Só isso. Ah, plantinha. Pegamos tudo aqui de munição? Tá, boa. Nossa, não tem como pegar? Não. Pera aí, pera aí, vamos. Combina, combina. Vamos combinar as, as plantinhas aqui. Eu vou ter que sair daqui agora, mini baby. Rapidão. Pega isso, Alok. Por oh, que tem que clicar em cima. Nossa, tá apertando o E, Eu tô achando que eu tô jogando Silent Nelson. <risos> oh, meu Deus do céu. Beleza? Nossa, primeira porrada, mini baby. Primeira sempre é a mais forte. Ixi. Beleza, batendo rim. Vamos usar essa daqui. Ó, oh, meu. Marquei, tio. Marquei. Tá vendo de boa? Ó, ó, ó. Manda. No berço. De Nossa, na franja. Nossa, corte surfista. Beleza. Ó, oh, ficou nervoso. Tá cavando o chão aí? O Caberninha dá uma apazada. Vamos dar uma apaziguada no Loki. Ó, <risos> ó, oh, oh, cuidado. Ele vai começar a rodar igual um gato agora. Peraí, deixa o Loki subir. A gente já sabe onde que ele vai parar, é sempre ele lá. Ele parou lá. Nós vamos carregar as armas enquanto isso? Ó, vai ter que ser carminha. Ele dá Nossa. duas Nossa. bolas. Peraí, subiu! Aqui, Agora, pega favor. a franja dele, a vai cair feio. Ei. Nossa, deu é mortal! Tio. Nossa, que salto é esse? Tio? Ornamental, ah, pega a bundinha dele, Ai, pega, tio. pega, bateu na franja. Já era. Mexeu, bicho, pega o jogo. Você não vai cair, não? Nossa, ah, aí você mexeu comigo, você mexeu comigo. Aguenta mais. Ele aguenta, ele aguenta Nossa, o cara é forte mesmo, tio Nossa Eu tava zoando, <risos> pera aí tio, peraí Mais um, hein Mais um Será é que tem que acertar o Loki só lá em cima? Oh, tá fraco, hein, tá lento Tá lento Tá lentão Rapaz Será é que tem que acertar o que tiver lá em cima Que se trem aí, ó se trem. Mas só tem essa, essa arminha tem que derrubar o Loki lá de cima, pelo jeito? Stop it, stop it! Tem que fazer ele parar? Foi é isso que ela cara falou? Sim, foi, foi, Para com isso! Para! Tem que comparar o Loki não, hein? São só sete balas. Ih, ah lá, acho que ele vai parar. Acerta ele lá em cima aquele treco lá, o um negócio que pra... Não pega? Não pega? Tá muito longe o Loki. E aí? Então eu carregar essa parada aqui, não tem como pegar o negócio lá em cima? Sim! eu que uma bala... Oh, Pera aí, vai ter que morrer, tio O jogo Nossa senhora O cara aguenta muito, tio, aguenta muito oh, Ele tá mais lento, ele tá mais lento Mas será que o cabelo fazer tá fazer alguma coisa errada? Aqui o Loki não morre Nossa senhora, acabamos com 200 isso. Yeah, tá bravo. Rapaziada, quantas balas que dão nesse Carlos, cara? You there? Hum, munição aqui, hein? Oh, come on, crap out on me now? Beleza, esses são os projetos de mina. Rapaziada, matamos de primeira, levamos só uma pancada o carveninho ficou moscando ali na hora do terror. Ah. Apertando o botão simplesmente, completamente e praticamente, totalmente equivocado. Mantenha a calma em minigame. Minigame mini minigame, mini hein. <risos> Vamos manter essa calma aí, pelo amor de tals Beleza, ó. Parece que o local ainda contém munições, hein. Vamos dar só mais uma olhada aqui. Beleza, acho que era... Olha o Fiorino, tio. O Fiorino modelo 86. Esse carrinho aqui é o profissional. Os caras meteram fogo nele, hein. Não teve como reparar. O que que acontece, rapaziada? Vamos... Continuar a balada. Onde é que tava aquele carro lá, mini baby. Eu sei lá! É perto dele mesmo aqui dentro, ó. Dentro da porta ali, gigante. Mas quando ele morre, ele não dropa nada? <risos> ah, eu não quero nem chegar perto. Ele vai viver, tio. Ó. Pisa na cabeça dele? Nossa, tipo, passou assim na moral. Fazendo. Nossa, jogo! Eu sabia, tio. Nossa, puxou a perna. Hã? Rapaziada, foi bom boa de mira ao extremo. Ah, colocou a colabrezona. Nossa, varou, hein? Ela que colocou que tem veneno? como que esse Loki tá ali fora? You've done me a big thing. Isso. Ah, seu Loki. <risos> Beleza. A caverninha lembra do primeiro. Provavelmente o Carlos vai achar ela lá. Ó, Jill. Hey, answer me. God damn it, Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Rapaziada. O cabelo está curtindo demais esse game aqui, já tá muito top, você é louco. Hum. chegamos 29 de setembro ao hospital Memorial Spencer Fight it Jill I'm gonna get you the vaccine You're gonna be okay. Procura uma vacina I promise oh, tocando a balada Eles não temos a cura da Jill O que que é com ó, yes. oh, tem mais coisas aqui, hein? Tem uma coisa piscando aqui não tinha um mini baby. Beleza. Acho que não é mais nada. Ó, oh. okay. munição. Aí a mulher vai morrer. Rápido. Nossa hospital. Tarell, Está com um spray aqui. Nossa, tá dando muita munição. O negócio vai ser brabo. Nibe, será que a gente mantém esse spray e essa plantinha? Ou, ou será que é muita coisa? Ah, ah, mantém pelo menos a plantinha. Tem duas portas aqui. Então é essa. Ó. Tá rolando altas gritarias, hein? Eu não tenho tempo for isso! Vamos matar os locks nessa arma aqui. Olha, se tem mais locks chegando. Já matei duas. Tranquilão, agora tem mais um espaço. Olha, será que tem? Peraí, tava teu barulho aqui. Nossa! um o Loki aqui! Nossa, tem outro aqui no chão! Ah, ele fingem! Ah, o mordeu, tio! O outro tá vindo, o outro tá vindo! Sai de perto, sai de perto, sai de perto! Nossa, oh, os caras, tio, eles mordem sem -se dó, hein, mini baby? Vamos ver como tá as munição aqui? 200, Tem 18 tiros pra gastar nesses locks. Tem, tem que confirmar, tem que confirmar Ó, tudo fingindo, tio <risos> Tudo ator Ó, o que, que eu disse? Ó, os caras fingem Eles vão dar uma olhada, parece que ele aliviou um espaço ali, mini, baby E a ação? Ó Eles vão, vão com agora? Aqui no fundo vai ter pelo menos um item, hein, ó Beleza. Tá Mini Baby, vai ser pode. com a Jill. Vai ser com a Jill. Quando ela acordar, a gente pega o Cazuza e abre ali. É, não. Tem que achar a vacina. Tem que achar a vacina. Mas a Jill pode vir aqui depois. Sim. Ele aqui foi de onde viemos. Tá rolando algum item ali fora. Pode eu vou com a metralhadora. <risos> uh, tá muito silêncio esse negócio. Da esquerda, isso é aquela. ele agacha aqui? É vidro? Peraí, jogo. Tranquilão, Minibaby. Ó, ó, toca fitas. Isso aqui parece que não tem nada. Nada, nada, nada. Ó, oh, a porta é cheia de sangue. Ali vai ter baladas. O, o pera, pera, eu lembro essa parte, Minibaby. Com certeza vai ajudar, ó. Oh. Aqui, simplesmente, um alto-falantinho. Isso aqui é um gravador. Não dá não, hein? Tem que examinar essa parada. Será é que falta alguma ah, coisa. Precisa de uma fita para funcionar. Você falta só a fita. Dr. Tranquilo. Don't report you in there. I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? Ó. What kind of sci-fi bullshit is this? Perdemos e perdemos. Já era. Ó A plantinha. Beleza, pelo menos o caverninha já está mais ou menos ligado como passar ali. Tranquilo. Por vez, por vez. Vem com calma. Poxa que ele é grande, hein? Beleza. Vamos balinha por balinha, mini baby. A mira. Atrás aqui não tem nada, né? Tá de boa, tá de boa, só esperar aqui, ó. Essa mira é meio torta. Tem que ficar esperto. Tem que tirar mina no peito. Ó. Tudo fingindo de mortinho. Ó, bom dia. Beleza. Esse aqui vai quebrar, tá, tá, tá bem... Vamos ver, ele vai quebrar, tio au, au. <risos> Nossa, jogo! Ele vai quebrar, outro vai quebrar, Quer ver? é voltar e ele quebra <risos> Quebra não? a Tá <risos> Não tá pegando não? O arma, você tá vendo? É arma, tio Oi. Mas alguma coisa vai quebrar aqui ainda Ou será que é a porta aqui abre? Tá vendo a caixa ali? Mas com certeza vai ser com a Jill, porque ali atrás tem outro, outro padlock pra abrir. O que, que acontece? Beleza, um slot para cartões. Será que é aquele cartão é Umbrella? Não tem como. Então, ah, vai saber. Eu espero que não seja, porque tem uma entrada ali ainda. Ó, tem uma entrada ali. Eles estão indo ao dire... em direção ao sangue, é isso mini baby. Olha aí de muleta, oh. cadeira de roda. Vamos para esquerda primeiro? Não. Clean your hands, oh, já tava dando spoiler do coronavírus, hein? Ó, oh, lave as mãos. Com certeza. Rapaziada, a mesma pandemia está ocorrendo aqui em Resident Evil 3, o que que acontece? Vamos subir essa escada aqui? Nossa, <risos> mini baby <risos> okay. é raiva. Que raiva é Fica esperto, ó. tá com a franja cortada hein? Apresentava os sintomas de estamoa Rapaziada, pelo porte Ó, pela deformidade, tá rolando um Bichos de alta Periculosidade ali em cima Nossa, arrancou a franja inteira Olha o tanto de sangue Beleza, direita esquerda Nada, tem uma porta gigante aqui o jogo, não era pra abrir, não, tio. É o único lugar, né? Beleza. Te escutou? Escutei um, um. Escutei uma troca de ideia ali, hein? Cuidado lock no chão. Peraí, tem um lock no chão. Ó. Oh. Tá vivo? Oh. Oh. Oh. É tudo à torto, tio. Tudo à torto. Beleza, essa, essa arma aqui tem tiro pra carambas. Não podemos abusar dela. A caverninha guardou ela pra esse momento aqui mesmo. Eu acho que vai valer a pena, hein? Beleza, Mini Baby. O que que acontece? Mais munição de arminha. Testamos com a arminha com 40 tiros, mais ou menos. Parece estar bem. Nossa, abriu de peito, hein? Sala do amor, Mini Baby. Eu não acredito, meu! Bom sinal. Chegamos até feliz. a sala do amor com muita planta, tio. Tá, tá, tá muito sinistro aqui, hein? Já salva o trem, hein? Vamos salvar o trem. Tá dando plantas Beleza, vamos, vamos ver o que, que acontece aqui na frente A gente pegou alguma coisa diferente ali, mini baby Não Peraí, peraí Nunca eu tenha lembrado, meu Deus O Loki ali com sono Preguiça tá, continua com sono, beleza A gente veio aqui, a gente passou por aqui, Minibaby? Não ah, não é ah, caído? É, Ó oh. é. Beleza, me bebe, parece que... O caverna quer veriguar, tio, quer veriguar se os Loki tá fingindo Vai lá e vê Beleza, mais munições Que é só isso nessa sala, hein, vamos testar essa porta aqui Beleza, parece que a porta não abre Não Eles uma chave lá na administração E não tem mais nada aqui, não Só isso Beleza é Ó, temos um mapa aqui, pelo jeito só essa sala aqui que a gente não entrou Ali é sala do amor Ó É verdade, não tá vendo ali? Ele tem como continuar pra baixo, se não estiver trancado Mas ah, tem uma ala uma esquerda uma Tem uma ala esquerda ali, mini baby, você tá vendo? Simplesmente aqui, nessa Sim. entrada aqui Não averiguamos a balada O que acontece? Vou dar uma olhada ali Vamos lá que tá trancado eu espero que não deixamos nada pra trás Peraí, aí, vamos ver é Aqui mesmo, é mini baby É aqui que a balada vai ocorrer Vamos devagar aqui que aqui é novo Está rolando rastros ali Beleza Ó, ó, ó Sai de perto, sai é de perto Essas duas portas, tio o Aí, cofre. cofre cofre cofre rápido rapazes aquelas portas ali vão abrir oh já abriu tio beleza um por vez um por vez Rapaziada, eles fingem não, não acredite uhum. beleza o cofre aqui Beleza. acabamos com a balada, eles abriram a porta, não verificamos aqui, mas não temos o cartão, provavelmente não vai abrir Beleza. esse cartão é importante, mini baby. ó, oh. oh, peraí tio, de onde que vem isso aqui? Nem vi. Que lock hein? Beleza, provavelmente veio daqui de dentro, é Minibaby, ó oh. Beleza, é uma sala única Olha aí, tomando um solzinho que eu podia perceber Tá ah! bocão aberto, Ó, Essa baba à noite, hein? igual o caverninho dormindo Beleza Pega Plantex Dormiu Tá rolando uma granada de mão Ele tá, tá dormindo Tadinho O caverninho averigua todo mundo, velho Depois aquele Slok mordeu o caverninho Pera aí, mini baby Vamos ver, tem algum local na qual ainda não entramos? Ó, tem outra porta lá, a última É, ué Essa porta aqui a gente não abriu Meu bela... Deus! Ó, tem só mais uma porta, baby. Vai ter que ser lá Véi, que fica à esquerda Aqui, Minibaby, o cara vai andando Ó eu Que? Tenho. Peraí, tu não era pra pular não, eu nem vi a porta lá Nossa, nem perguntou, hein, jogo Pode respeito, você tem uma chave Nossa! Onde é que eu tô indo, tio? <risos> tá rolando uma chavinha aqui, a chavinha. Também sabia, hein? Tava escrito no papel. Beleza, o último slot foi ocupado. Tranquilo, tem como combinar diretamente com isso aqui? Bonito. Bonito. Coloque não volta mais, bom. tio. Ah, mas tem o chuco pra pular, não dá o não? O chuco-chuco, mas não faz. Minipape, ó, ó, aqui tá aberto. Beleza, vamos ver se. Beleza? Ó, tem como Sim. sair pela recepção a porta à direita. Mas tem como destrancar aqui antes. De mais nada A gente veio aqui, Minibaby O que veio? A gente veio aqui, não veio não? Não tô lembrado não Sim, ó já, já. <risos> Não tem como descer a escada Mas tem como subir Cuidado. Tá lá em cima! A gente pegou a chave, mini baby Mas onde é que precisava de chave mesmo? Tá lá em cima! É lá em cima, né? Tudo lá em cima Sim! Vamos mais devagar aqui. Oh, salvou o game. Ele tá rolando baladas diferentes. Essa parte a gente não vasculhou, né, mini baby? Não, aí não. Ah, não, passou sim. Ah? Passou. Pegamos umas paradinhas aqui e voltamos. Será que tem mais alguma coisa aqui? Mas provavelmente nada, porque já temos a chave. Nada. O que que acontece, Joe? Suspense, tá muito quietinho, tio. Será que marca no mapa onde é que tem o símbolo da chave? Ó, tem aquela porta à direita e tem a sala dos funcionários que se situa aqui. Acertou, miserável! Sala dos funcionários? Totalmente à direita, à direita, à esquerda. Direita, à direita e à esquerda. No final. Não, rola uma porta aqui, hein? Ó. Ó, esses jogo, esses levantar é mentira, hein? Eu averiguei todos, tio. Tranquilo. Vamos usar a chave aqui. O nem esqueceu de deixar no baú a chave da mansão. Tem espaço algum, hein, Baby? Vai ter a fitinha aqui. A fitinha vai estar tá aqui. É o único item que... Olha o tanto de armário, tio. Mas não vamos pegar isso aqui de momento. Vamos ver se tem algum item mais importante. Nossa! Dormi, Dormiu. Nossa, ele tá dormindo. Nossa, que isso, tio? Beleza, dois tiros na jaca <risos> Só pra averiguar, O um cara dormindo aí dentro Esse crachá do hospital, Mini Baby Ué! Pegamos o crachá Ó, que... oh, esse item aqui tem como jogar fora, pelo jeito Ele não vai ser mais usado Graças a Deus. Eles vão combinar as paradas aqui Beleza, temos o crachá Mini Baby, você lembra que tinha um Um local ali? É, é simplesmente onde voltamos Ó oh. Rapaz, a balada vai ocorrer aqui. Ó. Oh. Eu sabia, tio. Nossa! A mãozinha? Ai, que Nossa, que. Nossa senhora! Que. Como que você vai apelidar? Peraí, ele? parece herbívoro, hein? Não tem muito os dentes muito agressivos. Nossa, não é herbívoro, não. Não, é carnívoro. Nossa, recaiga, vaza Recarrega, recarrega Vaza Nossa. Peraí, Nossa ele... Nossa, não recarregou ainda, tio? Recarregou Uf. Nossa, fura esse esse filho! Eu furo todo <risos> Eu furo pulo... Nossa, você ia ter mais? Rapaziada, tô calmo, hein, tio Você viu o tamanho da unha do cara? Nossa senhora, tá grizzlies o Gris Nossa, imagina o tapinha desse cara Rapaziada Deve fazer um apendicite rapidão, hein? ó oh. Tô sabendo mesmo! Você é louco, Mini Baby? Operação com o cara ali. Beleza. Mini Baby, você se lembra? Tem que ir lá na escadinha, né? É lentamente aqui mesmo. Ou oh, dá pra gente pular? Peraí, ali não dá pra passar. Não. Beleza, tá trancado. Tem, tem que ir pela porta ali, ó. Pela saída. Ó. Oh. Eita, já passou aí. Passa por aqui, é que a gente tem que voltar agora uhum. naquela sala onde havia um leitor de cartão na parede. Não sei se você lembra muito bem Ah, lembro, lembro. É o crachazinho que eu tava fazendo. É praticamente isso pra aqui. Tinha... É perto do zumbi do lock, não é? Essa é bem aqueles lock lá mesmo. Ah, eita, rapaz. Minibaby, sabe o que vai acontecer? Okay. Os bichão vai quebrar ali. Com certeza. Os bichão tem as unhas profissional de abrir qualquer parada. Vamos usar o cartão do... Raio Kojima? É o quê? Tranquilo Rapaziada, é muito tiro pra matar os Loki ali, hein Gastei um pente inteiro no Loki Pente inteiro Dá pra jogar a, a parada fora aqui? Precisamos de um baú, Mini Baby É um tanto de parada Beleza, munição Nossa, altas munições, graças a Deus Altas, graças a Deus Beleza, máquinas Raio-X. De momento, aqui. Tá rolando um número estranho aqui. Tá rolando um Frigobelsons. Nossa, quanta munição! Mano. <risos> ó, ó. Cartinha pra você, mini baby. Tá escrito aqui: Para, mini baby. A combinação do cofre é 9. 9 horário, 3 anti-horário. 9, relógio 3, anti-relógio